Olá, boa tarde, sou a Rita. Uh, Obrigada por terem vindo. Uh, isto fica a andar? Oh, ok, ok. Uh, isto, pronto, venho apresentar o projeto Leonor, uh, faz parte de uma coleção de 5 peças. Isto foi um projeto que eu desenvolvi em 2014, uh, foi um projeto espontâneo, que surgiu uh, no intervalo entre os projetos, foi por vontade própria, não houve nenhum briefing em, em específico. Um, e foi quase como uma brincadeira para, para, para passar o tempo na oficina uh, as peças são, são são muito simples são feitas uh, com a técnica de lastras e estas um, de revolução, fiz na roda um, depois mais tarde em 2015 para, para a produção do, do projeto depois aí já fiz um, trabalhei também com o Graça para, para fazer o a produção dos moldes e as peças em Revolução, em torno de gesso. Basicamente, isto é, é um projeto que, que eu, eu quero que o utilizador seja criativo, que aponte para, para, para a parte crítica que todos nós temos e que explore estas peças no encaixe de, de outros contentores que temos em casa. Pronto. Isto agora não está a andar. Tanto pode ser um jarro como um copo, como um contentor totalmente à vontade do, da pessoa. Um, Isto é um projeto muito simples. Não tenho assim muito mais. Prefiro que agora me façam perguntas. Posso falar uma história? aquele jarro já dá para várias portas, não é? Uh, qual qual por ser peça esta sim esta esta foi a peça maior que eu fiz dá, dá para, para bocas com atentores com, com bocas maiores também é a mesma coisa ali só que pode-se usar invertido sim elas são um bocado diferentes como estas foram as primeiras pronto são um bocado diferentes das que estão aqui expostas estas não são as que estão aqui expostas uh, porque estas já foram feitas com molde já foram melhoradas um, diz no copo está no copo só, está, só estava aquela sim não é um é uma garrafa de sumo uma garrafa de sumo sim encaixa encaixa não um, elas posam, encaixam um, Pronto, não há um encaixe mesmo que fixe. Pronto, elas posam, uh, mesmo aquelas com a base em lastra plana, também posam. Pronto. Uh, esta aqui não, estas já encaixam mesmo, mas também tem a ver com o contentor, porque encaixa no gargal da, da garrafa.